A fase que eu mais elogiei até agora do Cyberspaço, na verdade, era uma fase do Sonic Unleashed, da TL6 especificamente. Então, e yeah, é isso, é fantástico. A propósito, como vocês podem perceber ali, eu dei... eu consegui vários níveis. Muitos níveis foram adquiridos depois de eu ter obtido 100% de pesca. Mas eu, sem dúvida, pesquei muitas coisas interessantes, como, por exemplo, um pneu inteiro. E, tipo, não é um pneu simplesmente... Oh, yeah, eu tô, tô procurando uh, partes do mapa, ao invés de simplesmente ir atrás de esmeralda. Isso é... Isso é algo importante. E aí, tipo, eu ainda não fiz nenhuma fase do space então não dá nem pra pegar as esmeraldas, mas você aqui. Ok, fascinante. E absolutamente não é natural. Uh, yeah! E sim, cada um dos níveis que eu consegui ali de velocidade foi realmente um por um. É um negócio repetitivo e chato, mas foi é assim que a coisa teve. Oh yeah, eu peguei um monte de uh, itens mnemônicos da Sage porque... Eu tinha a oportunidade e é melhor do que melhorar ataque, defesa e outras coisas. E eu fui raptado pra ir nessa direção arbitrariamente. Pera um instante, eu quero descobrir o que acontece se eu não for naquela direção arbitrariamente. Provavelmente não vai ser super diferente do que eu fiz ali, mas tudo bem. Ei, eu consegui um item, né? O então, a gente chega pra aqui. É tudo, é tudo parte do mesmo caminho. A propósito, tem mais alguma coisa aqui? E yeah, não, eu não, não preciso utilizar habilidade em nada. Esse aqui, ok, eu vou gastar aqui. Então, eu vou desligar o combo automático aqui nas opções. E eu vou aplicar. E, yeah, eu consegui um menos com isso. Uhul. Mas, é, enfim, o que eu quero dizer é que a, o pneu que você consegue pescar é tipo um pneu de um caminhão monstro. Do imenso E o Sonic misteriosamente consegue carregar aquilo na mão Mas, tipo, dá pra pescar até um jacaré inteiro O que é hilário Mas... Ah, pois é, era somente isso, mas... Sim, eu meio que obtive uma confirmação de que os níveis de upgrades realmente são travados por cada uma ilha Que você faz, porque, tipo, assim que eu cheguei nessa... Uh, basicamente foi liberado tudo eu posso comprar a maior quantidade possível de sementes e cocos e etc não tem limite aqui para nada a gente pode seguir em frente e ficar de boa e aí é, tem, tem uma cena aqui da sede eu preciso de mais corações para poder ativar aquela cena portanto é, eu estava por alguns momentos interessado mas então, o interesse foi. Deixa eu ver se esse chefe aqui é um chefe que vale a pena enfrentar ou não. Tipo, todos os chefes nesse ponto do jogo são chefes repetidos. Não, não vale a pena. Uh, com licença, eu disse não, não vale a pena. Ok, quer saber? Vale a pena agora simplesmente porque eu cheguei aqui, etc. Eu acho que eu tenho todas as engrenagens que eu poderia desejar aqui, mas... Uh, é isso que eu estou fazendo agora É isso que importa yeah, Simplesmente é o contrário É tudo o que você precisa fazer aqui Mas é, será que eu consigo acabar, acabar completamente com ele? Ah, droga! Interceptado no meio do caminho Ou o quê? Olha, eu tô dizendo A taxa de... Ok, você tem que... Ficar de boa, aí depois atacar. Senão isso só vai resultar em arrependimento. Ok. Ah, eu odeio como isso aqui funciona. Tipo... As feras ficam bem no meio do seu caminho. Eu não vou lutar mais contra esse chefe. Porque... Yeah, não, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. E eu repito diversas vezes que não vale a pena... Porque é verdade. Ah, e é isso meio que acabou atrapalhando um pensamento todo que eu tava tendo. Mas, quer saber? Aquele pensamento não era tão importante. Se ele pode ser esquecido com tanta facilidade. Eu gostaria de, tipo... Encontrar mais desses pontos aqui. Com... Que tem itens mnemônicos, etc. Porque falta um monte de corações para eu pescar ali. Honestamente, eu acho que a coisa ideal seria simplesmente... Uh, pescar mais com o Big e comprar tudo mas a verdade é que eu não sei eu só sei que eu já dei uma explorada bem razoável em tudo aqui eu sinto que eu tô conseguindo tudo numa, numa taxa bem menor do que eu deveria mas enfim pelo menos aqui é óbvio que você tem que fazer o cyberloop para fazer alguma coisa é óbvio porque não funcionou da primeira vez eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem, eu prefiro não questionar. Será que, tipo, o Cyberloop foi ativado de uma maneira errada? Acho que sim. Bom, só, só realmente observando o que eu gravei ali pra ter uma certeza do que aconteceu no fim das contas. Mas, é não, esse lado da ilha é bem grande Bem, bem, realmente grande de fato Oh, é yeah, mas tipo, eu acho que... Não, não, não, não posso fazer uh, fast travel Não sei porque eu pensei que eu pudesse, mas eu não posso Quer dizer, eu posso fazer fast travel para os cocos grandes Mas, tipo, isso é algo diferente Oh, ok Master Ninja Uau, incrível Tipo, yeah parabéns você tentou. Tá na hora de, tipo, instantaneamente acabar contigo. Se o jogo decidir deixar isso acontecer. Meu, ele nem fez dano ali. Isso. Isso é patético. Isso é simplesmente patético. Qual é? Agora. É. Yeah. Tipo, oh, isso é novo. Não é muito interessante. No fim das contas, mas é novo Oh, aí dá pra ver aqui qual é o correto E o jogo não deixa eu atacar ele Oh, aquilo fez dano, parabéns Você conseguiu atingir O Sonic uma vez Mas, oh yeah, o que eu ia dizer é que eu provavelmente Não vou Aumentar o meu nível de anéis Porque tipo, não tem motivo Que eu consiga encontrar Pra fazer isso Então, yeah, eu vou simplesmente deixar Uau Uau eu acho que eu mereço isso. <risos> mas, enfim. Oh! Interessante que foi assim. O jogo não salvou pegando a engrenagem, mas tudo bem. Aqui uh, eu, que eu ia dizer: tem pouco incentivo pra você aumentar um nível de anéis. Tipo, isso não faria muita diferença porque eu quero fazer. Yeah, ok. Ali eu, ali eu tentei me adiantar um pouquinho demais. Sonic, por que você, tipo. Escorregou ali por uma década inteira. Eu não sei, mas eu certamente uh, conseguiria ter feito algo mais inteligente ali se eu tivesse reagido a tempo, mas não foi o caso. Tudo isso para mais um coração aqui. A propósito. Ah, eu queria aquele. Quer saber? Dá para eu pegar aquele item com facilidade se eu simplesmente fizer isso. E é, esses corações são iguais aos corações que a gente utilizou para liberar a Amy, não é? Ou, tipo, tem... Ok. Uma cor um pouquinho diferente. Eu não tinha reparado nisso. Eu não sei. Tanto faz. Não realmente importa. Mas, é, provavelmente... Nessa ilha aqui vai ser realmente difícil de... Ah, com licença, porque eu não posso subir aqui. Porque o jogo quer que a gente suba por aqui. Não. Nem sequer isso. Somente pura confusão. Não, simplesmente, cocos que... Ok, legal, existe, seria útil para aumentar a quantidade de anéis que eu tenho, mas eu não vou fazer isso, como eu já deixei uh, claro para todos, então, pois é. Oh, isso aqui é simplesmente yeah, um desses quebra-cabeças que você tem que ativar uh, diversos símbolos ali, vai dar tudo certo. Eu acho que eu acabei resetando o quebra-cabeça, não é? Eu acho que eu fui longe demais. Bom... Tanto faz se eu fui longe demais ou não Deixa eu simplesmente seguir em frente Mas, e yeah, é, uma coisa que vale a pena mencionar nesse jogo é que uh, Algumas rampas funcionam de uma maneira realmente esquisita Peraí, tem um outro ponto de pesca aqui um, Fascinante decisão por parte do videogame Tipo, sério? Deixa eu chegar perto daqui e simplesmente ver... Ok, não. Simplesmente concluído. Isso aqui é somente uma opção alternativa para você fazer o que eu já fiz. Novamente, acho esquisito que isso funcionou dessa maneira, mas eu não vou questionar muito isso. Eu vou simplesmente sair numa direção até algo interessante acontecer. Por algo interessante eu quero dizer simplesmente a gente pegar um item demônico, mas... Yeah, a gente chegou na parte do jogo onde tá... Tá começando a tudo ficar um pouquinho repetitivo demais e... O jogo demonstra que, tipo... É isso que acontece quando você refaz o jogo 300 vezes para finalmente descobrir, então, o que você queria fazer. O que acontece... É, que acaba ficando repetitivo que é o que está acontecendo aqui tipo, a gente ainda encontra umas porções interessantes de level design por aí, mas, olha, essas porções de level design que a gente encontra aqui no mundo aberto seriam muito mais interessantes se elas estivessem em fases e etc, porque do jeito que tudo... Está acontecendo aqui, tipo, não tem super propósito de você atravessar a maioria dessas, é só enrolação mais do que qualquer coisa, então. Yeah, eu acho que realmente uh, vocês forem fazer um outro jogo no mesmo estilo, uh, vai dar certo vocês gastarem. Tipo, um ano a mais, eu tô dizendo, um ano a mais de desenvolvimento real. Lembrando que boa parte do desenvolvimento desse jogo foi simplesmente tentar descobrir qual seria a melhor iteração do gameplay. Lembre-se o leak de... que teve uh, no Foshan que descreveu praticamente perfeitamente o jogo. Não foi há tanto tempo assim. Eu ainda não me lembro quanto tempo foi, mas não foi há tanto tempo assim, mas enfim. Oh, tem uma porção inteira. Não cai ali, Sonic. Seria realmente terrível. Um, onde é que tá aqui? Seix? a yeah, Sage está aqui bem ao lado da Esmeralda. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela ou se isso não é o suficiente. Mas, primeiro... Ahn... Um... O que, que aconteceu ali? Corações! É, yeah, finalmente. Era exatamente isso que eu queria. Não foi o suficiente para ativar ela ali ainda. Mas, ei. Hey, foi algo bom. E yeah, é, isso aqui é tipo dois terços dessa ilha. Eu acho que é uma bela maneira de descrever essa última ilha. Entre aspas. Porque isso aqui parece ser muito maior. Posso, já dá para ver daqui... O tipo de quebra-cabeça que vai acontecer aqui. Ok. Amarelo. Eu acho que não preciso pensar muito. Isso aqui simplesmente dá... Dá umas voltas aqui em tudo sem... Me preocupar muito com a ordem vai dar certo. Eu, eu não sei. Talvez eu esteja completamente ligado. Oh, não, não, não, não, não. Tem... Tem uma pequena sutileza aqui. Só que eu eu acho que eu... Yeah, não, isso não é tão sutil assim no fim das contas. Você só tem que, tipo, ver a parte que fica destacada lá, ver a elevação dela e fazer na ordem que vai fazer tudo se encaixar corretamente. eu digo... Ué, tá faltando alguma coisa. É, tipo, isso aqui fica... Oh! Eu não tinha visto essa peça. É isso que acontece quando você... Uh, meio que camufla a peça graças às cores ali, mas... Hein, pelo menos eu consegui identificar razoavelmente rápido. Me pergunto se essa situação uh, também chegou a acontecer uh, nos testes ou não, mas... Enfim... Essa curiosidade provavelmente não será muito satisfeita. Ah, quer saber? Eu tô, tô interessado em ir pra aqui, fazer essa porção de level design. Ah, quer saber? Eu acho que eu já tô... Uh, no ponto do jogo onde tá ficando genuinamente difícil encontrar coisas pra falar aqui. Ah, bom, ainda bem que o jogo tá terminando. Pelo menos eles entenderam... A ideia correta nesse aspecto. Ok, quebra-cabeça de lasers, só que felizmente não é igual aquele outro, porque você não tem que controlar múltiplos de cada vez. Espera aí, isso aqui é literalmente o quebra-cabeça de Resident Evil 5, a propósito. Ok, não, falar isso não é justo, porque, tipo, belo bug... Porque esses lasers aqui não são lasers mortais. São simplesmente meros lasers de luz comum. Existe uma grande diferença entre grandes espelhos antigos com lasers de ruínas. Ok, isso jogou isso pra cá. Então tenho que angular esse aqui pra cima. Eu tava tipo... Toda vez errando como virar os espelhos. Porque eu pensei que fosse invertido. E não só, você aperta a direção pra fazer uh, ele ir nessa direção. Porque, tipo, eu, eu, eu sou simplesmente o cara que usa controles invertidos sempre. Inclusive nessas situações. O que pode ser um pouquinho esquisito, talvez. Mas, e um... Yeah, ok. Deixa eu ver. Preciso de 7 pra falar qual seja aqui. Uh, será que nós conseguiremos... Yes! Perfeito, perfeito, a gente vai conseguir ver um segmento de história. Isso já é uma vitória comparada à monotonia a que aconteceu até então. Sim! Eles like Coco, seem... Bela pergunta! Eu ainda do tenho dúvidas sobre isso. Sobre isso? Eles eh, então são discos rígidos? Discos rígidos? Ou oh, tipo eles se digitalizaram para sobreviver? Bom, isso, isso me deu informações, mas não chegou a ser nada extremamente conclusivo. Mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir para em frente. Eu provavelmente nunca vou voltar lá no coco grande para aumentar os meus níveis de defesa de novo, não é? Isso simplesmente não parece algo que eu vou fazer. Isso não precisava ser tão desnecessariamente complicado, mas tudo bem. Não faz tanta diferença no fim das contas. Mais um... Mais uma ampulheta que a gente tem que fazer. Ah, a proposta! Eu... Nem cheguei a prestar atenção direito naquela ampulheta pra ver o que tá sendo utilizado como areia ali. Ah, isso, eu acho que vale a pena dar uma observada, mas eu não sei se, tipo, a parte verde brilhante vai continuar existindo depois da gente passar por isso aqui. O jogo limita a sua velocidade de uma maneira brutal naqueles loops. Isso é... Uma decisão que meio que tira bastante satisfação. Oh. Nossa senhora. Às vezes os controles desse jogo se rebelam. O que somente confirma que isso aqui é um jogo do Sonic completamente genuíno. Ei, pelo menos agora eu posso dar uma observada nisso aqui. Tipo, isso aí. Olha... Devido a aparência das coisas aqui, não dá pra realmente identificar. Se tem algo que se parece com um líquido, ou esferas pequenas. Ou alguma coisa dentro da ampulheta. Simplesmente parece... Digital. Completamente mais do que tudo, mas... O que, que eu tava dizendo? Ah, sim. Jogar esse jogo meio que expõe completamente... Uh, como esse gameplay de corrimãos e molas, etc, é tão repetitivo. Tipo, eu acho que isso aqui, devido ao fato desse jogo ser tão longo, é algo que vai acabar sendo uma estaca no coração de todos esses elementos e vai fazer muita gente começar a reclamar mais, mas eu não sei, pra quem... Basicamente jogou todos os jogos do Sonic. E yeah. é, tá chegando na hora onde isso aqui já, já chegou ao absurdo, do cansativo, redundante e repetitivo. Mas qualquer Zé normal que não acompanhou o Sonic por muito tempo pode achar isso aqui uh, novo, interessante e interessante. E acabar resultando em incentivar mais disso, o que vai causar mais um cisma uh, no, entre os fãs. Provavelmente. Oh, eu. Honestamente, eu tenho que parar de ficar tentando prever uh, discurso de fãs, porque isso só vai uh, causar dor, eu imagino. Ah, mas se é, eu reparei que aquilo está exigindo três engrenagens, isso é uma quantidade bem grande de engrenagens. Talvez, vale a pena uh, lutar com mais alguns chefes para pegar mais engrenagens. Ok, ainda não consigo identificar essas estruturas como casas, mas tudo bem. Cannons, torres... todos para um último last desespero. Isso explica tudo o que eu vi on the Eu perguntei se eles estavam preparando para uma a Agora eu sei. para É por isso que eles Então eles nunca é, honestamente, considerando que existe uma possibilidade de ser desdigitalizado aqui, então eles fizeram um tremendo um bom trabalho, mas eu acho que o fim do jogo não vai nessa direção. Mas, enfim, e é um, um detalhe que eu esqueci completamente de falar, que tipo, tinha aquela voz que o Sonic derrotar os titãs, etc. Aqui, aquilo era simplesmente o vilão usando os... E usando o Sonic de trouxa para uh, ser libertado da prisão que aconteceu aqui, não é? Tipo... Eu só fiz essa conexão recentemente. Um, yeah, Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem algum chefe por perto. Ah... Não exatamente aqui, mas tudo bem. Vamos... correr até aqui. Uh! Tá em um segmento de fase bonito e diferente, ou oh, só de noite que eu vou poder ir para lá, bom, paciência, hora de ficar enrolando até você conseguir, Ei, tá aí, tá aqui um chefe, perfeito, é isso que eu queria, será que eu consigo, tipo, ir lá imediatamente bem para o alto e atacar ele, a resposta é sim, ok, isso é o melhor modo de você derrotar esse chefe, e é por isso que não vale a pena lutar contra outro chefe, simplesmente não vale, mas é, pelo menos agora eu sei que, tipo, é realmente algo que parece ser super necessário uh, tentar coletar... Oh, sério só isso? Tá bom. Algo super necessário tentar coletar... Um... O que eu tava pensando? Eu não sei. Oh yeah. Simplesmente parar de atacar faz o Cyberloop instantâneo. E é por isso que eu não conseguia fazer funcionar, porque, tipo, você tem que não apertar botões, ao invés de fazer o contrário. Ok, tudo bem, agora agora eu compreendo. Uh, ah, yeah, eu não Não sei o que eu estava tentando falar. Eu acho que, na verdade, eu acabei falando o oposto do que eu estava tentando dizer. O que é algo que de vez em quando acontece, só para deixar todo mundo confuso, o que eu queria dizer é que, tipo, uh, a gente precisa de muitas igrejas. pera aí, isso aqui não é um segmento de mapa, né? Isso aqui é um lugar, e yeah, é uma porta que vai se abrir com a história. Oh, fantástico, tem um inimigo que rouba esmeraldas, mas ele não tá muito interessado na gente, porque, tipo, uh, eu não tenho esmeraldas. Oh, ok, T tá bom, chefe arbitrariamente aqui, só, so, yeah, vamos, vamos acabar logo com isso, yeah. certamente atacando, boost, círculo, quadrado, quadrado, quadrado, sai loop instantâneo, ok, não, já foi, já foi, <risos> uh, eu acho que eu tinha dito que tipo, os únicos chefes que valem a pena lutar são esses que morrem rápido, porque os outros, uh, tipo, vale a pena lutar uma vez, e somente uma vez. E já tá bom demais. Eu acho que eu já, tipo, lutei contra todos os tipos de chefes existentes. Simplesmente pelo fato. Ok. Simplesmente pelo fato de ter tido um achievement que deixou isso claro. Ok. Realmente um grande desafio. Proposta: a mensagem diz ali, pegue as esferas, mas até agora só caiu uma. Em todas as vezes que eu tentei fazer isso aqui, então eu... Eu não sei. Oh, eu acabei ignorando completamente um segmento de mapa ali. Como é que isso aconteceu? Eu não sei, mas tanto faz. Eu acho que, tipo, logo logo vai anoitecer, então a gente pode simplesmente utilizar Fast Travel em todos os cantos. E isso vai acelerar bastante as coisas por aqui. Uh! Ok, isso parece interessante. O jogo, é realmente necessário você, tipo, me parar ali. Ah, agora que eu percebi, isso aqui é simplesmente um desafio de você ficar saltando em plataformas e não tem nenhum elemento de tempo, nem nada. Isso, isso é realmente fácil. Realmente super fácil. Ok. Deixa eu... dar uma observada cuidadosa aqui no mapa. e é yeah, quase... Consegui 100%, mas eu acho que eu, tipo, vou ter que liberar alguma coisa para poder chegar aqui. Eu não sei. Ah, deixa eu ver. Tem alguma, alguma memória da Sage que tá liberada por aqui? Não pelo que parece, então deixa eu ah, viajar rápido para cá. E tentar exatamente chegar aqui de algum modo. Yeah, novamente, eu acho que avançando com a história... Que a gente vai acabar chegando ali. E a resposta é... é yeah. Continua aparecendo isso. A não ser que... Pera, deixa eu... Só observar aqui como os corrimãos vão, etc. isso não, não tem uma maneira óbvia de chegar lá. Eu acho que a gente está começando a chegar em algo que se... Qualificaria como uma maneira óbvia de chegar lá Mas está trancado Então, yeah, ok Sem dúvida alguma uh, Agora está na hora de ir Em fases Então tudo bem Eu irei em fases E começarei a liberar Esmeraldas E etc Ah, uh, 182 já é, já é o suficiente Para eu liberar tudo Eu não sei mas tudo bem. Ei, pelo menos isso dá uma quebrada na monotonia. Se bem que pra falar a verdade. Eu acho que tipo, todas as atividades aqui, meio que uma quebra a monotonia da outra, meio que significando que, tipo, todas são meio que monótonas de certa maneira, mas enfim. E é uma coisa que eu tô em dúvidas aqui: Existem fases que genuinamente tem por que o Sonic tá tão devagar aqui? Eu não sei. Um, existem fases que genuinamente tem level design original ou todo é reciclado? Eu não sei. Só realmente uh, vendo discussões na internet a gente vai ter uma resposta sobre isso. Isso aqui tá parecendo bem familiar para mim. A propósito, isso me lembra tipo daquela parte perto do jardim. Ahn... Uh, de... Ok, não, isso... Hum. Agora eu não sei se eu tô simplesmente achando algumas partes parecidas que não realmente são. Quer saber? Tanto faz, eu não vou questionar isso. Eu vou deixar... Uh, quem vai falar coisas nos comentários... Uh, me dizer exatamente isso, porque... Eu certamente não sou perceptivo o suficiente para fazer uma comparação real. Eu tô tão frustrado... O um fato de eu não ter apertado o botão ali, mas tudo bem, não faz tanta diferença. Isso aqui é só pegar anéis vermelhos e isso é a única coisa que realmente me preocupa nesse instante. Ou oh, não imaginei que isso fosse me levar para um segmento diferente inteiro ali, mas tudo bem, deu certo. Eu estou vendo ali o anel vermelho, extremamente fácil de se coletar. Então, eu fiz a coisa correta. Por quê? Quer saber? Eu não vou questionar. O movimento do Sonic ali no ar, vou simplesmente seguir em frente aqui que é melhor. Ok, grande corrida de enrolação ali, extremamente filler, extremamente potencialmente código reutilizado de Sonic Generations. E é uma nuance que eu percebi, não sei se eu cheguei a comentar aqui. É que quando você coleta. Oh, tem que terminar com 120 e. 1,15. Uau, isso é bem rápido. Uh, uma nuance que eu não cheguei a comentar é que, tipo. Uh, as molas redondas, estilo moderno. Pera o quê? Não era isso que eu queria fazer. Eu apertei. Apertei completamente o botão errado. Mas não faz tanta diferença. O um, que, que eu ia dizer? Eu. Eu sei yeah, as molas estilo moderno, tipo, o Sonic pode utilizar o Home Attack nelas E as molas estilo Sonic clássico, uh, você não pode utilizar o Home Attack nelas Então, existe uma diferença real entre uma e a outra O que é interessante, possivelmente Enfim, eu... Ok, nessas partes aqui com os anéis que te arremessam às vezes é realmente difícil você conseguir prever pra onde você vai ser levado aqui. Oh, ok, eu pensei que aquilo não ia dar certo, mas felizmente deu super certo. Eu, precisava... eu, eu, eu não sei se eu pulei ali, eu não sei se a gente uh, colidiu diretamente com aquele anel, mas tudo bem. E eu acho que... Yeah, não, Eu pulei a maior parte da fase ao ter escolhido seguir por onde eu acabei seguindo. Tem então, um checkpoint aqui, então eu não sei. No fim das contas, será que eu vou rápido o suficiente? A verdade é sim. Yeah, aquilo foi tremendo. Desfazer, simplesmente. Ei, hey, tem um caminho que é a fase, e tem um caminho que é um grande atalho que você tem que usar pra conseguir o é E esse... Yeah, ok, isso. É a descrição de como funciona essa fase. Yeah, eu não. Não sei se eu consegui reconhecer alguma coisa ou não ali, afinal, mas tanto faz. Deixa eu simplesmente pegar a Esmeralda do Caos Arme... Peraí, aí, vamos pegar primeiro a Esmeralda do Caos Azul, porque, tipo, ela, ela já foi liberada ali, eu simplesmente estava ignorando ela. Só... Eu só realmente vou fazer isso, aí depois a gente vai estar tá completamente liberado. Peraí, será que tem corações aqui? A resposta é sim! Perfeito? Ideal! Ah, Meio que tem uma lógica de onde os itens começam a aparecer, geralmente perto de esmeraldas do caos ou de locais onde. Peraí! Tá de noite, está de noite, está de noite. Deixa eu ir até aqui. Então a gente vai poder ir até ali. A propósito, isso é uma noite particularmente uh, clara e esquisita. Mas tudo bem, eu não vou questionar. Eu somente vou correr... Oh, vou ter que fazer círculos em volta daqueles brilhos ali. Isso vai ser o propósito disso aqui, correto? Eu não sei, mas... E yeah, a propósito, tipo, o turbo que você consegue... Ao chegar no máximo de... Oh, eu tenho que... circular árvores. Tudo bem. Uma única árvore? Não era realmente necessário esperar até anoitecer só pra fazer isso? Provavelmente não, mas... Tudo bem. Eu tenho uma ilha... Tem uma ilha ali que me interessa. Quer saber. Deixa eu ver o que... Oh, não. Eu já, eu já fui naquela ilha. Não há nada de interessante mais ali. Então, deixa pra lá. Aquilo só... Só existia pra liberar uma porção do mapa. Enfim. Ah, onde está a esmeralda? Aqui? Não. Aqui está. E pra falar a verdade, está justamente onde tem o um Coco-Elimito. Então, boom! Instantaneamente coletando esmeralda com zero esforço. Ok, agora acredito que a gente vai ter que falar com a Sage. Sim. Sim, era o que eu imaginava. Especificamente pra lá, isso vai liberar... Que a gente vá para outra ilha e isso já vai ser o suficiente, eu imagino, para liberar 100% do mapa. Enfim, o que eu queria dizer é que tipo, o turbo nível 99 uh, é a mesma velocidade do turbo que você consegue com uh, o limite máximo de anéis, eu não sei, mas parece possível. Ou oh, provavelmente vai ter um minigame aqui pra gente acessar tudo. Sim, acredito que isso é óbvio. Sim. Eu acho que eu tinha que ganhar sua confiança primeiro, hein? Você sabe como criar o dispositivo Não! Eu já descobri tudo o resto até agora, não é? Não se desculpe. Ah, uh, então ela não sabe também. Ok, o okay, que exatamente vai ser isso? Oh, isso simplesmente se ativou porque eu fui na cutscene. Tudo bem. Prefiro não... Ok, a gente vai ter que construir uma ponte, mas como exatamente... Oh, é, é, é somente... Icaruga novamente. Ok, tudo bem, eu compreendo. É simples. Oh yeah, eu tenho que me lembrar que o mais importante é acabar com o, esses inimigos menores mais do que qualquer outra coisa. Ah, mas é, não tem realmente. Uh! Bom, eu ia dizer que não tinha realmente motivo para eu trocar de cores, mas agora tem. Tenho... Peraí, isso já foi suficiente? Ok. Oh, suficiente para somente um ataque, mas não muito além disso. Oh, não, não, não, não, não. Pera aí, eu. Eu estou confuso. Parecia que eu tinha sido atingido ali, mas eu acabei não sendo atingido. Quer saber? Prefiro não... Oh, yeah! Vale mais a pena você, tipo, ficar atirando nos tiros do que qualquer outra coisa. Então, yeah, eu vou continuar atirando nos tiros. Não tô nem aí. Oh, não! Eu morri! É isso que eu ganho por ter feito isso. aí, tiros brancos... Destroem tiros brancos. Tem algo sobre isso que é meio que não intuitivo, mas tudo bem. Peraí, o quê? Ok, yeah, tudo bem. É... Ok, isso é. Isso, de repente, virou gameplay de verdade. Agora R2 e. Isso foi o suficiente pra terminar isso. Isso. Isso foi uma atividade divertida, sem dúvida alguma. Oh! Hum, eu acho que o jeito que eles fizeram aquele background de uh, formas e quadrados, etc. Provavelmente foi bem interessante que eles fizeram tipo Eu acho que um ambiente 3D inteiro com cubos de cores e linhas diferentes que se mexiam de maneira algorítmica e simplesmente eles uh, fizeram um ponto de vista aparecer de cima para meio que tirar um pouco da profundidade. Estou correto sobre isso ou estou completamente errado? Eu não sei. Mas não faz tanta diferença. Tipo essas pontes aqui, tipo aqui eu acabei de ativar. Elas não são feitas com uh, recursos reutilizados do Sonic Forces. Eu vi que muita gente tinha reclamado disso, uh, nos trailers e etc. Mas é fantástico. É verdade. Quando? Quando exatamente o Sonic aprendeu o nome dela? Foi quando? O Eggman falou. Eu não sei. Não, significa que esse jogo foi feito pela SEGA. E a SEGA adora fazer anagramas. Uh, eu acho que o único que não foi utilizado até agora foi simplesmente. Egas? Eu acho que não teve nenhum Egas no jogo da SEGA até então. Mas eu posso estar enganado e eu posso uh, imediatamente encontrar um exemplo. Uh, nos comentários disso, mas eu não vou ficar cogitando à toa por enquanto. Um, ok, tá aí uh, um caminho que me levou numa direção completamente diferente da direção que eu imaginava, mas tudo bem, eu prefiro não questionar e simplesmente subir. Light speed dash simplesmente não funcionou, e será que era porque eu tava muito longe? Provavelmente é porque eu tava muito longe. Eu acho que, tipo, isso é a única resposta real pra o que aconteceu ali, não é? Eu não sei. Tanto faz. Uh, 20? Olha, tipo, isso aqui eu acredito que não é interessante o suficiente pra gente ficar repetindo 20 vezes, mas tudo bem. Espera, isso aqui era o último ainda tem mais alguma coisa pra gente liberar? Não! Ainda tem, de fato, mais alguma coisa pra gente liberar. Mas, primeiro, vamos falar com vocês que se o jogo permitir. E eu acho que o jogo vai permitir, porque, yes, tipo, isso aqui é um dos encontros iniciais então, que poderia ser feito. Sim! Why are the villages missing when everything else is so detailed? <laughs> <laughs> okay. <The, laughs> Belen de <scuba. laughs> Dealing with technological incompatibilities, their settlements were under constant revision. The map was designed for a universal knowledge of the islands and their yeah, in the a good to limit info to make sure whoever can access it can be trusted first. Absolutamente não tem nada a ver com o fato que, tipo, uh, desenhar um mapa é meio que algo que demora para os desenvolvedores, que é o motivo uh, do mapa de Elden Ring ser tão esquisito, assim como os movimentos esquisitos que eu fiz ali, aquilo foi bem esquisito. Tipo, o mapa de Elden Ring constantemente fica alterado de maneira sutis uh, com patches, não sei se chegou a ficar ou completamente correto agora, ou se... Eu não sei. Tipo... Provavelmente vai ter mais alguma atualização quando a DLC sair mais... Enfim, tanto faz. Eu me desviei ali numa direção esquisita. Vamos fazer uma fase de verdade aqui, porque é tipo, a oportunidade está diante da gente então isso aqui é o ideal e oh, yeah, o nosso objetivo é coletar chaves de portais então fantástico só uma coisa que me incomoda é que demora para você realmente liberar esses portais demora muito mais do que realmente o que eu acredito que deveria mas oh, será que a gente vai ter somente uh, fases desse uh, tipo de mapa aqui na estrada do sentido ausente eu não sei. Oh, isso aqui é uma poluição visual bem grande. Tipo. Às vezes não dá pra entender completamente quais são os caminhos disponíveis a princípio. Simplesmente pelo nível de poluição visual, mas tudo bem. Tipo, aquele corrimão ali tem a mesma cor que o resto de tudo e. Eu acho que eu não preciso explicar que isso não é muito bom, né? Ah. Tipo, aquele Aquilo é tão fino que ali eu pensava que, que assim, Não importa, eu já Disse o que eu queria dizer E isso já É bom o suficiente Pra todo mundo compreender oh, yeah. Pois é, absolutamente isso aqui Não é Ra Radical Highway Do que, que vocês estão falando? Yeah, eu acho que isso aqui, tipo Não, realmente Eles pe pegaram algumas partes de Radical Highway de estrutura e geometria e retexturizaram elas, mas eu acho que fundamentalmente não está diferente. Quer saber? Eu acho que o ideal seria pegar uh, o que tem no Sonic Adventure 2 e fazer uma comparação, porque eu acho que isso aqui literalmente está usando pedaços uh, de Radical Highway. não Chega a ser uma tipo, um tema original, realmente. Apesar de ter bastante coisa original aqui, mas tipo, o fato de colocar helicópteros aqui... Não, eu acho que isso aqui era pra literalmente simplesmente ser gráficos de Radical Highway, mas depois eles decidiram fazer ficar um pouco mais diferente porque, sei lá, pra dar mais variedade. E isso acabou sendo uma coisa possível simplesmente Uh, pelo nível de simplicidade Do tema aqui, mas quer saber Prefiro não conjecturar Especialmente considerando uh, Que tipo, esse, esse jogo ainda é jovem Ainda vai ter muita entrevista Na internet e possivelmente Numa dessas entrevistas uh, vamos dizer, ei, olha A gente decidiu fazer Essa fase ficar dessa maneira Por causa dos motivos que eu mencionei Aí a gente vai ter uma certeza de tudo ali a propósito eu joguei mal ali e não há dúvida alguma sobre isso mas tudo bem eu ia fazer essa fase pelo menos duas vezes de qualquer modo então tudo bem eu, eu não sei porque eu tô jogando tão mal nas duas vezes eu pensei tipo se eu simplesmente seguir em frente assim sem utilizar boost nem nada eu vou ser atingido e não vai dar certo e olha só o que aconteceu eu fui atingido e não deu certo Duas vezes seguidas, inclusive Mas, e yeah, a propósito Devo mencionar aqui <risos> Que hoje uh, Saiu a notícia Do Yuji Naka ter sido preso Por utilizar informações Privilegiadas na compra de Ações na bolsa E isso é simplesmente A coisa mais hilária Possivelmente Imaginável, tipo isso, isso é 200% Yuji Jinaka Me pergunto se até esse jogo ser publicado, que deve ser daqui a uns 4 dias, talvez, uh, se ele vai ter saído da prisão ou se ele vai ficar os 5 anos previstos mesmo, mas enfim... E yeah, da hora que, tipo, isso aconteceu, justamente quando eu tava falando Oh, não, eu saí, eu fui demitido da SEGA na época do Sonic 06 Porque eu tava querendo que todo mundo tivesse salário maior Absolutamente era por causa disso Definitivamente não era porque uh, ninguém todo mundo me detesta naquela companhia E eu falo mal de todo mundo Absolutamente não é por causa disso <risos> Mas Enfim yeah, Eu ainda tô bem longe dos 150 anéis Que o jogo quer que a gente colete Eu provavelmente deveria Resorçar um pouquinho mais e coletar anéis Não, não, não, tô, tô mais preocupado Em conseguir o rank S aqui Então deixa a gente simplesmente Seguir rápido Porque isso é o mais importante aqui no momento ah, Pode até que tenha... Pode ser que tenha alguns caminhos alternativos que dê mais anéis para gente, mas eu não sei. Oh, pera aí! Yeah, isso certamente dá mais anéis para gente, não é necessariamente mais rápido, mas tudo bem. Ah, e pelo meio aqui... Oh, eu pensei que eu tivesse errado passado por cima do círculo. Infelizmente, isso não aconteceu, mas tudo bem. Uma coisa que eu percebi aqui é que a quantidade de projéteis inimigos nesse jogo é bem pequena. São poucas as chances de você uh, ser atingido por algo que você não viu, e isso é bom. Ok, tudo bem. Estamos na parte final aqui, e eu acho que... Quer saber? Sem conjecturas, simplesmente chega até o fim, sem morrer, e tipo, sem se apressar demais, porque isso pode... Isso aqui é uma fase onde... É um pouquinho generalmente difícil você conseguir manter os anéis até o fim. Porque é tão fácil você morrer mais. Ok, isso aqui foi um Rank S que era... Oh, 2,40. E yeah, é isso... Eu sei, eu pensei que era 2,10 o limite. Eu vivo pensando que o limite de Rank S é bem menos generoso do que acaba sendo simplesmente pela natureza da SAS. Mas enfim, a gente pode pegar mais uma Esmeralda do Caos ali. Realmente fantástico, mas... Mais fantástico do, que isso aqui... é fantástico do que isso é liberar isso. Ou oh! seria este o último desses quebra-cabeças? Por que ele parece ser tão mais fácil do que os outros? Eu não sei. É o tipo. Yeah, não. Isso aqui. Isso... Eu acho que isso aqui é um dos mais simples que existem. Desse tipo. Yeah. Um... Ok. <risos> Tudo. Tudo bem. Eu acho que aqui é a parte onde eles... Peraí! Uau! Esse pedaço da ilha é muito maior do que eu imaginava. Uh, muito, muito maior do que eu imaginava. A propósito... Uh, tem algum programa da Seja aqui que eu posso acessar? A resposta é não, mas tudo bem. Deixa, deixa eu simplesmente pegar a Esmeralda Verde, porque ela está literalmente aqui. Extremamente simples de se coletar, então é exatamente isso que eu vou fazer. Peraí, quantas esmeraldas tem no mapa aqui? Será que isso aqui é finalmente um momento? Sonic, por favor. Será que isso aqui é um momento? Uh, será que nessa ilha a gente somente acaba tendo uh, esmeraldas que você coleta a pé? E não vai ter esmeraldas que você coleta como parte da história? Uh, ou falar com a Seja, etc? Eu não sei, mas eu vou, tipo, tentar prestar atenção nisso, porque parece... E aí, tem bastante fase, então pode ser que realmente seja essa a intenção. Eu posso, tipo, a música dessa ilha continua sendo a música da primeira ilha, o que <risos> somente deixa claro que eles chamarem de outra ilha. Agora eu me pergunto, essa ilha sempre teve esse tamanho... Aí, simplesmente, decidiram, quer saber, vamos chamar isso aqui de uma quarta ilha e fingir que é assim que a gente planejou para aumentar a variedade. Pra você não simplesmente gastar a maioria, a maior parte do jogo aqui. Tá aí algo que pode ser uma pergunta interessante uh, para alguma entrevista, mas... É. Oh, eu tinha ignorado completamente aquele lugar que era um mapa que você só conseguia acessar de noite. Eu, eu pensei que aquele era esse que eu tinha marcado no mapa, mas ok então você tem que ser. Será que é isso? Finalmente a gente chegou uh, num desses que é genuinamente difícil você chegar no fim. A resposta é um tremendo do não, como vocês puderam perceber aqui. Mas esse foi o mais difícil até agora. Provavelmente, eu não sei. Eu nem sei também, porque eu tava meio que me preocupando em coletar aqueles corações do Taba Blaba, Considerando que eu já meio que cheguei até o máximo do, de ataque ali. Será que você ganha alguma coisa ao aumentar... Uh, continuar coletando itens mesmo depois de você atingir o máximo de níveis eu não sei mas certamente nos comentários vão explicar o que falta ali mais e é fantástico fazer mais uma fase aqui eu me pergunto será que o tempo nas ilhas continua andando mesmo quando você está dentro de uma fase eu não sei mas eu vou Ok, não, nós temos uh, uma fase com o tema de Green Hill aqui. Eu estava completamente enganado sobre isso. Peraí. Ali em cima. E yeah, eu acho que... E yeah, é assim, isso aqui é, de fato, o mesmo ambiente que o ambiente ali da Radical Highway do Paraguai. Tipo, só está bastante distante ali. Ok, eu não sei por quê. Só agora eu consegui entender isso Mas só agora eu consegui entender isso Mas enfim, isso aqui é... Oh, por que o Lightspeed Attack fez aquele crime ali? Eu não sei, a propósito eu perdi o um anel vermelho e não sei porquê Tipo, tem tantos filtros acontecendo aqui na minha visão Que tá começando a obstruir a gente ah, ok. Por onde eu tenho que ir para pegar o anel vermelho? Aqui. Ok, tudo bem. Simplesmente, arbitrariamente, acabei decidindo ir na direção correta. E agora, aí, eu perdi? Aquilo? Genuinamente surpreso que eu perdi aquele checkpoint da primeira vez, mas tudo bem. Não faz muita diferença. Tipo, não é sempre... Quer saber? Estou decepcionado com o fato de eu ter perdido aquele anel vermelho que estava simplesmente no meio do caminho, mas tudo bem, eu acredito que de qualquer maneira eu vou precisar reiniciar a fase, então, fantástico. Se bem que oh, isso aqui seria um Rank S numa única tentativa super fácil de se obter, não é? E a verdade é? Sim, a única coisa que faltou... Foi aquele anel vermelho Porque ele tipo meio que também se misturou com tudo aqui uh, Não sei se essa fase está com um tom de vermelho mais vermelho uh, No filtro do que a maioria das fases nesse ambiente Mas pelo menos parece para mim aqui no momento Mas yeah, o Light Speed Dash realmente te mata se você não tiver cuidado E eu sei... Exatamente por quê. Só sei que é um fato que é assim que a coisa funciona, mas é yeah, ok, isso, isso, isso tudo é realmente simples. Isso aqui é basicamente uma repetição quase total do que eu tinha feito lá. é, yeah, eu simplesmente apertei rápido demais o botão da pisada e bom, foi isso <risos> o que aconteceu. É. O importante é que isso acabou sendo super rápido e super fácil. E continua me perguntando se, tipo, isso aqui é algo novo ou é DLC do Unleashed de novo, porque... E, ah, não, só, só os comentários vão responder isso. Tipo, eu podia também procurar as fases de DLC do Unleashed, mas eu acho que todo mundo já consegue entender que isso é algo que eu não vou fazer. Tipo, se eu for jogar DLC do Unleashed, vai ser no jogo e não assistir um vídeo do YouTube eu quero jogar sabendo o mínimo possível que é basicamente o que eu sempre faço com tudo mas é ok aqui é a hora onde a gente vai ficar enrolando até anoitecer e tipo oh, eu ia dizer uau já anoiteceu mas eu acho que é mais o clima está nublado do que qualquer outra coisa Uh, deixa eu marcar aqui no mapa onde está o lugar antes que eu acabe me perdendo. Só que não. Ok, e yeah, é simplesmente aqui e. Yeah, a gente vai esperar até anoitecer. E a gente vai ficar enrolando. Em... Quer saber? Deixa eu fazer coisa aqui. Oh, não. Isso não é tipo um segmento real ali. Era só pra você conseguir coletar a esmeralda verde. Um... Pois é, sabe o que seria legal se tivesse uma maneira de você utilizar o poder do Cyberloop pra, sei lá, desenhar uma lua e fazer uh, ficar de noite? Tipo, basicamente como Mokami, Mas eu acho que isso. Yeah, isso seria realmente difícil de fazer funcionar direito. Então é por isso que só tem alguns desenhos limitados disponíveis, mas. Uh, ah, yeah, eu vou ficar parado aqui esperando até anoitecer Ei, hey, tem um subchefe ali, então quer saber? Deixa eu enfeitar esse subchefe, que é pelo menos alguma coisa pra fazer aqui Quer saber? Eu vou simplesmente ficar indo em canto aqui Aí depois a gente volta quando for a oportunidade Ok, Na, isso não é o ideal que eu queria fazer, mas... e yeah, tudo bem Eu simplesmente. o aí. O ideal é simplesmente se defender aqui e então contra-atacar com extrema facilidade. Eu apertei uh, triângulo e círculo ali a propósito e o jogo não fez nada. Às vezes os controles não respondem muito bem ao que você está fazendo e é realmente esquisito. O que é aquilo? Oh, aquilo provavelmente é aquele... Esse segmento inteiro provavelmente tem a ver com aquele subchefe... Lá que tem a música particularmente boa, não é? Eu simplesmente pulei aleatoriamente um segmento qualquer, é o que parece. Enfim, yeah, essa noite tá demorando pra caramba pra chegar. Um, deixa eu ver, tem algo particularmente interessante por aqui? A resposta é... Na verdade, não. Então, yeah, eu vou simplesmente ficar enrolando até, até a noite chegar. Ok, fantástico. Anoiteceu é e... Oh! Eu tava me perguntando se a gente ia ter algum desses uh, nessa ilha. E a resposta é um tremendo sim. Posso Tenho que me lembrar de, de tipo... Não falar nada porque assim eu consigo... Uh, me aproveitar do áudio posicional para saber o que eu tô fazendo. Ok! E isso é 100% desse lugar... Definitivamente. Bom, do, do mapa. Mas o resto da porcentagem não realmente conta. Mas é ok. No próximo episódio a gente vai pegar o resto das esmeraldas. E conseguir falar com a Sage em todos os momentos possíveis. E fazer todas as fases. Eu acho que eu já disse uh, fazer todas as fases. Mas eu repeti. Enfim. Será que no próximo episódio, além de tudo isso, a gente vai terminar o jogo? Aí... Eu não sei.